Olá, internauta! Seja bem-vindo! Eu me chamo André e você está no Bliterando Jogos! Hoje vamos jogar World Cup USA 94! Prepare o seu coração para curtir as emoções de... Brasil! Brasil! Espanha Muito bem, eles ganharam da moeda Rala bola Opa Olha o gol Que golaço 1 um a 0. Olha! Opa, opa! Ha! É isso aí! Dois a zero! Ah! Que, o que que foi isso? Ah! Dois a um! Opa! Nossa! Que golaço! 3 a 1. Defendeu o goleiro. Lateral, cara, eu curti muito esse jogo. Defendeu o goleiro. Escanteio. Ah, defendeu o goleiro mais uma vez. Daí que é sua, Tafarel. Ah, de novo chuta pro gol. Ah, maldito. Ah, parem ele. a 2 Na trave! Falta! Cartão amarelo. Opa! Volta aqui, você pensa que vai. Ah! Tudo igual. 3 a 3. Vamos lá. Tá essa bola aqui. Não! Para fora! Tiro de meta. Ah, que goleiro é esse? Pra fora! Tiro de meta! Não! Fim do primeiro tempo! Três para o Brasil! Três para a Espanha! Agora vamos para o segundo tempo! Vamos lá! Ah! Que goleiro é esse? Fora. Ah, não é possível. Ah, 4 para a Espanha, 3 para o Brasil, não podemos desistir, maldito goleiro, que isso, ah, malditos, Cinco para a Espanha, três para o Brasil. Ai, ah, isso não vai ficar assim, não. Tem que ter garra, tem que ter raça. Vamos! Toma! Ah, moleque! Aqui é Brasil, pô! Cinco para a Espanha. Quatro para o Brasil. Esse goleiro está pegando até pensamento. Falta. Olha o tiro. Defendeu o goleiro. Caramba. Derrubou dois. Cartão amarelo. Escanteio. Ah. Tira. Ah, Olha o tiro De novo o goleiro Mostra que veio Bueno, bueno, bueno Bueno tio, bueno tio Hostia <risos> E é gol. Bravo Cinco para o Brasil para a Espanha Fora! Sai, sai, sai, sai que é sua, Tafarel. Não! Ah, Pênalti! Penalidade máxima! Bateu pra fora. Acabou o tempo, último lance do jogo. Bateu. É gol! E é do Brasil! Tenso. Muito obrigado Conto com sua presença no próximo vídeo E até a próxima Vai Brasil